Trouxe uma discussão para a gente fazer aqui, que é a seguinte, eu vou ser muito pontual nesse sentido para ficar claro onde é que eu quero chegar. Eu quero discutir de que maneira a OTAN, o atlanticismo, utiliza as redes sociais, a internet, para produzir um certo, uma certa percepção ideológica e geopolítica nas pessoas que vivem no Brasil, no povo brasileiro. Por isso o título que eu coloquei a respeito da OTAN e das redes brasileiras. Logicamente que as redes não são brasileiras, Boa parte das redes são do Vale do Silício e isso significa que a gente tem uma percepção de mundo moldada de fora para dentro. Então de que maneira a OTAN utiliza ferramentas tecnológicas para moldar a nossa maneira de pensar? Tenho discutido aqui com vocês a questão das guerras cognitivas e isso está dentro dessa discussão aí. Como eu trabalho na rede discutindo temas geopolíticos, eu tenho um certo feedback, um certo retorno através de comentários que eu recebo, muitos deles me xingando e muitos deles vindo pela esquerda e muitos pela direita e muitos desses comentários de esquerda e de direita, eles são muito parecidos. E isso requer um certo pensamento, uma certa reflexão. Porque existe um trabalho por parte do atlanticismo, por parte da OTAN, utilizando as redes, para produzir uma esquerda e uma direita que no final concordam com a forma de pensamento atlanticista. Que é o seguinte, já discuti, já discuti na rede esse assunto. Quando a gente observa parcerias que existem, e elas existem realmente, entre redes sociais, algumas empresas de rede social, e centros de estudos, think tanks ligados à OTAN, como é o caso do Atlantic Council, que tem uma parceria com o Facebook e com outras empresas, para ser moderador de conteúdo geopolítico, o que, que isso nos diz? Isso nos diz que o Facebook tem uma posição atlanticista. O Atlantic Council é um centro de estudos ligado ao OTAN. Logo, tem uma percepção geopolítica ligada ao Atlanticismo, a percepção geopolítica dos norte-americanos, do governo norte-americano, das oligarquias norte-americanas e das oligarquias e do governo britânico e de todos os países que acabam sendo capazes desses interesses. Se o Facebook tem uma parceria com esse pessoal para modular o conteúdo geopolítico, significa o quê? Que a percepção geopolítica do Facebook e de outras redes que também têm parceria com o Atlantic Council é uma percepção geopolítica atlanticista. Naturalmente, ali, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver que são alavancados conteúdos a favor da OTAN, a favor dos Estados Unidos, a favor do, do Reino Unido, a favor de todas as aventuras que favorecem as oligarquias financeiras, desse mundo atlanticista, as oligarquias financeiras britânicas e norte-americanas, e, desfav e, e desfavorecem todo o país que bater de frente com isso. Por si só, a gente já deveria saber de antemão que existe uma subjetivação aí. E a gente tem que pensar mais longe ainda. Por quê? Porque a forma como a pessoa pensa a geopolítica interfere na forma como a pessoa pensa a política. A forma como a pessoa se posiciona politicamente quando vê um tema sobre outro país, sobre questões culturais, políticas, inclusive entre atritos entre países, acaba interferindo na forma como ela olha para a sua própria política doméstica. Então existe uma subjetivação aí que precisa de ser discutida. Porque não só a pessoa está tá se informando por redes estrangeiras, como também está formulando uma percepção sobre o seu país, que é uma percepção estranha àquilo que ela vive diariamente isso acaba influenciando na forma como ela pensa as coisas do seu cotidiano. Então é uma coisa que, que informa a outra. E o objetivo aqui, o objetivo aqui, não é fazer com que a, a rede não é de esquerda e a rede não é de direita. Então, mas, ah, eu acho que a rede é muito direitista, eu acho que a rede é muito esquerdista. Na verdade o objetivo da OTAN é ter Atlanticismo para todos os gostos e para todas as ideologias. Não importa se você é de esquerda, não importa se você é de direita, nós temos o que aqui? Nós temos aqui atlanticismo para todo mundo. Nós temos... E isso vai na linha do que De explorar diferentes temas para extrair diferentes resultados. Então, a questão é a seguinte. Para eu conseguir atrair as pessoas de esquerda, eu, se, eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Para eu atrair as pessoas de direita, eu vou por aqui. O meu objetivo no final não é que o cara de esquerda vire de direita ou que o direita vire de esquerda. O meu objetivo é que esses dois caras concordem lá no final. E isso acontece, isso acontece porque eu vejo comentários vindo por um lado ou vindo por outro, quando eu faço algumas análises, me xingando de maneira parecida. E a gente vê que o cara está fazendo um comentário pela esquerda ou um comentário pela direita. Quando a gente acessa as redes sociais, a gente vê grupos, eles se xingam inclusive, a esquerda muitas vezes xinga a direita, tentando jogar no barco do outro ou algo que não quer para si. E tem alguns temas que a gente pode pensar para discutir essa questão. Quando a gente fala no que. É, vamos pegar um caso que aconteceu algum tempo atrás, mas poderia caber para vários outros, inclusive poderia caber para o caso do Irã agora, a questão do, do, do hijab, aí, os protestos que estão acontecendo, que o objetivo da OTAN é qual? Fazer com que isso culmine numa. É, fazer com que todo mundo haja um consenso em torno da seguinte ideia. O regime iraniano precisa cair. Eu preciso que, tanto pela esquerda quanto pela direita, as pessoas no geral não vejam um o regime iraniano como algo positivo. E por quê? Porque o regime iraniano tem uma condição soberana que bate de frente com o atlanticismo. Não à toa o Irã é alvo de sanções, então o objetivo é qual? Pela esquerda e pela direita, produzir um certo, um certo consenso de que o, Irã, o regime iraniano não é positivo. Só que pela esquerda eu vou agir de um modo e pela direita eu vou agir de outro. Quando eu volto um pouquinho, e, e isso acontece, se vocês repararem, isso acontece nos mais variados temas. Inclusive, quando a gente vê qualquer tipo de movimentação para bagunçar um país soberano, que a gente costuma chamar na, na, na geopolítica de, de guerra híbrida, a gente percebe que aqui no Brasil existem posições concordantes na direita e na esquerda. Na direita e na esquerda. Tanto é que eu sempre, eu, eu, muitas vezes eu comento uma coisa. Eu espero para ver como as pessoas vão se posicionar nas redes aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países, mas eu estou falando da, das nossas redes, é o país em que eu vivo. Eu espero as pessoas se posicionarem na rede para eu saber como é que se aquilo ali é uma revolução colorida ou não. Se setores da esquerda identitária e setores da direita conservadora concordarem em, em, em algum ponto, é uma revolução colorida. Viu? Dá para criar praticamente esse critério. Isso aconteceu na Bielorrússia, quando houve uma tentativa de revolução colorida contra o Lukashenko. A gente entrava na internet, haviam críticas de setores da direita conservadora ao Lukashenko por ser um aliado da Rússia, um regime antidemocrático e que precisava ser derrubado. Aí a coisa ia por aí. Aí aconteceram protestos de mulheres no meio dessa dessa questão bielorrússia e esses protestos, logicamente, são fomentados e veiculados justamente para pescar não mais a direita conservadora, que já utiliza essa, essa gosma democrática, liberal que o atlanticismo propaga, mas para pescar setores progressistas para a pauta da mulher. Da mulher bielorrussa contra o regime patriarcal do Lukashenko, que é o líder da Bielorrússia. Aí tu entrava e tu via figuras da política, inclusive, da política institucional brasileira pela direita e da política institucional da esquerda, partidos de esquerda, apoiando o movimento contra o Lukashenko, que é uma figura que bate de frente com o regime atlanticista. Então tu via a geração de uma opinião igual, com um resultado igual. O preço não interessa se o cara... Um é a favor do, da, do aborto, o outro é contra. Um, um é a favor de liberar maconha, o outro é contra. E, muito, e muitas vezes ele fuma maconha também. Agora, o que importa não é se um é a favor do aborto, ou outro é contra. Mas que neste ponto geopolítico, eu quero que esses dois concordem. Então a gente tem que criar convergências a partir das suas fragilidades de interpretação de mundo. Então eu vou explorar o quê? Na esquerda eu exploro questões de gênero, a questão das mulheres. Não estou dizendo que são questões bobas. Estou dizendo que são, são utilizadas como ferramentas. Isso aconteceu na questão do Talibã também. Eu, eu produzi análises na rede sobre a questão da retomada de poder no Talibã e tomei xingamento pela esquerda e pela direita. Pela direita vinha a questão de que eu estava defendendo o regime islâmico. Me chamaram até de terrorista islâmico na rede. Sendo que eu não estava defendendo o Talibã, estava fazendo uma observação fria sobre os fatos. E pela esquerda disse era a questão da mulher, que eu estava defendendo um regime patriarcal e assim por diante. Sendo que se a gente pegar a questão da mulher em si, não estou dizendo que o Talibã não brutalizou as mulheres, não tinha uma relação muito complicada. Só que ao longo da década de 90, o, o Talibã teve uma relação problemática com as mulheres por causa de várias questões ligadas ao seu regime religioso. Só que quando o Talibã caiu e começou o, o, a ocupação norte-americana e da OTAN no Afeganistão, a violência contra a mulher cresceu nesse período. Então o, o fato ali não é a questão da mulher que está ali. A vida do povo iraniano, do povo afegão, está bagunçada no geral. Então é, é isso que estava... Na... Só que o que, que o atlanticismo explora? A questão da mulher para rebanhar a esquerda é a questão, da, a questão da, da, da, do islã contra cristianismo contra o islã para rebanhar a direita. Mas no final o resultado é parecido. Isso produz uma certa subjetividade que a gente não consegue discutir quase nenhum tema de maneira séria, de maneira fria, racional e instrumental no Brasil. Tudo vira uma discussão de, de, de fundo identitário, de fundo moral. Só que concorda no final, concorda no final. É, é para isso que eu tô prestando atenção, tá? Então, dito isso, paro, paro por aqui, prestem atenção aí.